Bom, tropa, podemos declarar a democracia mais do que morta. Pode enterrar ela porque já não serve para mais nada. E claro, a democracia pela esquerda, aqueles que estão no poder, vai continuar. Mas olha o absurdo. Pacheco, após receber a quantidade suficiente de senadores e deputados para abrir uma CPMI, pela primeira vez na história do nosso país, decide por simplesmente não abrir a CPMI. E por quê? Sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo, e a pergunta continua. Qual é o medo que a esquerda tem dessa CPMI? Será que é reflexo do que está acontecendo nos Estados Unidos? Pessoas que estão presas lá há dois anos por simplesmente narrativa. Imagens que começam a vazar nos Estados Unidos mostram que as pessoas foram convidadas para o Capitólio. Mostra aquele viking lá que foi taxado como terrorista, trumpista Pedindo para o povo voltar para casa Depois de todo o tempo de censura nas redes sociais De completa vitória plena da democracia A verdade sempre aparece E a verdade ela sempre liberta Mas por que tudo isso? Porque Pacheco simplesmente resolve meter o um louco assim tá? Só antes de continuar aqui Parece que a nossa oitava rifa está com alguns probleminhas. Você consegue reservar o número, porém não dá para efetuar o pagamento nesse momento. Eu peço para quem queira participar, que aguarde um pouquinho. Parece que está com problema no site do Mercado Pago. Certo? Parece que em breve vão voltar. Mas, segunda notícia aqui. tá? Vamos à notícia. Pacheco diz ao STF não ser possível abrir CPI dos Atos de 8 de janeiro. What? Tá muito difícil, cara. Ai, não tô conseguindo, gente. Eu não sei onde fica o botão aqui. Como é que eu faço? O STF? Eu não quero não, tá? E quem é que manda no Brasil? STF. Petição foi apresentada na noite de segunda-feira dentro de um mandado de segurança apresentado pela senadora Soraya Tronik. É, aquela traidora, sabe? Que se dizia bolsonarista antes de chegar no poder e depois que chegou traiu o movimento. É, vamos tentar entender esse absurdo aqui, porque eu estou revoltado. Rapaz. Isso aqui não é possível. Isso não existe. Alguém me acorda. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal manifestação contrária à abertura de uma CPI na casa para investigar os atos criminosos de 8 de janeiro. Ué, não eram atos terroristas? Será que a Globo a CNN é o alto em medo de chamar essa população de terrorista agora? Medo de algum processinho? Não, mas por que chamar de criminosos? São os maiores criminosos que atacam quando não tem ninguém no, no Senado, não tem ninguém no STF. não Foi encontrado um único canivete entre essas pessoas, mas estamos lá, né? A petição foi apresentada às 23 horas e 12 minutos dessa segunda-feira, ou seja, na calada da noite, tá? Eu mesmo já estava dormindo dentro de um mandado de segurança apresentado pela senadora Soraya Tronik, na qual ela pede que sejam reconhecidas as assinaturas colhidas para a instalação da investigação. No documento assinado por advogados do Senado, tendo por base um parecer do secretário-geral da mesa, Gustavo Saboia, braço direito de Pacheco, é dito que o requerimento foi apresentado na legislatura passada e cuja interpretação será dada por deliberação na presidência do Senado, no que resulta se tratar de ato interno a dessa casa legislativa, no uso de sua competência constitucional, não existindo direito líquido e certo à instalação imediata da CPI. Ou seja, meteu o louco! Ele simplesmente meteu o louco, falou... Não, é, eu... Ah, eu acho que não. Escreveu qualquer coisa. Nem sequer faz sentido o que está falando aqui. Nem sequer. Parece que sim. Ele escreveu quaisquer palavras. Interna corporis. Meu Deus do céu, eu sou otário, é? Eu sou imbecil? Quando foi que isso aconteceu no nosso Brasil? Quando que uma CPMI, mesmo com as assinaturas, mesmo com o povo pedindo, simplesmente recebe um F? Não, não vai. Não quero... Ah, não, interna corpóris, é interna porque tá de ato de interna corpóris Vai se fuder, Pacheco, vai tomar no seu cu, mano Não tem outra coisa para falar aqui, tinha as crianças da sala que a coisa vai ficar suja daqui para frente Pelo amor de Deus, velho, alguém tem que fazer alguma coisa Alguém tem que fazer alguma coisa, Isso não pode ser real E tão com medo do quê? Não é a direita criminosa, a direita não entrou lá e destruiu tudo, do que eles tanto têm medo. Não é possível, Pacheco, não é possível. A tamanha cara de pau. Depois eles tentarem de tudo, de tentar comprar deputado, de tentar comprar senador, de falar que vai prometer 60 milhões, de prometer carguinho no desgoverno, eles metem o louco. Simplesmente mete o louco, não, a gente quer ser PMI das joias, vamos falar das joias, vamos falar das joias, Que as joias, porque as joias, vamos falar dos 500 presentes que o Dilma recebeu e não devolveu, vamos falar de todos os presentes que a Dilma recebeu e não devolveu, mas não, né? Olha o nível que chegou a nossa demoniocracia. Embora a criação de comissão parlamentar de inquérito constitua um direito das minorias, na compreensão já consagrada do STF e da doutrina constitucional, há limites formais que devem ser observados no exercício deste direito. Ok, quais são? Para além de prazo certo e fato determinado, de número mínimo de assinaturas e de pertinência com a função desempenhada pela respectiva casa legislativa, que constitui limitação à invasão de seara própria de entes federativos diversos, há um requisito legal de natureza temporal ao funcionamento de uma CPI que há de ser apreciado na deliberação do presidente do Senado o curso da mesma legislatura, ou seja, né, no fim foda-se quantas assinaturas tem, quem manda é o Pachicu e foda-se, tá aqui, ó você ó, fica aí com ele meu Deus do céu de acordo com tal princípio uma legislatura, em outras palavras, não pode cometer à legislatura seguinte o dever de criar ou de prosseguir em inquérito parlamentar. O Congresso Nacional, que se instala a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano de uma legislatura, reflexo da vontade popular manifesta pelos resultados das eleições gerais, não pode ser limitado pelas deliberações de natureza temporária da legislatura precedente, afirma texto. Mas é o mesmo cara que estava lá, véio. meu Deus, eles inventaram qualquer desculpa. Nem os sites de esquerda, nem a Globo, ninguém consegue sequer dar uma explicação. Não, veio eu eu de antes, tem que fazer de novo. Não, veio de antes. Meu Deus, alguém para esse Brasil que eu quero descer. Ao final, ele diz que para o requerimento ter validade, é preciso que as assinaturas colhidas sejam ratificadas. A manifestação de vontade dos senadores que exercem mandato na atual legislatura há de ser ratificada para a criação de uma CPI, a fim de permitir o eventual aproveitamento do requerimento que está sob deliberação da presidência do Senado. Contudo, atualmente, sem a aludida confirmação, não há possibilidade fática ou jurídica de que o requerimento que constitui o objeto de impetração possa ser lido considerando o término da legislatura em que protocolado, do que resulta não haver direito líquido e certo da impetrante, conclui o documento. Qualquer merda, eles escreveram qualquer merda, mano. Nem a Globo consegue explicar isso. Nem, nem, nem, a, nem a Fátima Bernardes chama Mônica não vale um gramo. Ninguém consegue explicar essa loucura, velho. Ninguém consegue. Não tem uma nota de nenhum site que eu procurei uma única explicação plausível, só um monte de letra feia, né? letra de palavras difíceis, para ver se cola. Não é que assim, é que veio antes, e agora não tá, não dá, não vai dar. Os autos estão agora com o ministro o relator do STF, Gilmar Mendes, para que ele decida. Ou seja, a esquerda simplesmente está metendo o louco. Não vai ter porque eles não querem, e é o Gilmar Mendes que decide agora, tá no STF, não vamos ratificar que absurdo, cara. Que absurdo. E sabe qual é o pior? Que se você reclamar, se você for para as ruas protestar reclamando, eles vão inventar mais algum ataque, vão inventar mais alguma fa algum fato, né? algum factóide, e vão simplesmente prender quem for às ruas protestar. Nós chegamos no final, no final do que é essa democracia. Daqui para frente é ditadura mesmo, declarada, dane-se que congressistas... Dane-se que as pessoas pediram essa CPMI, nunca saberemos a verdade, todos os vídeos ficarão em sigilo e isso tudo é óbvio do porquê. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos agora que as imagens estão aparecendo, dois anos depois o povo está descobrindo que na verdade eles foram convidados lá dentro que o capitólio aconteceu porque a esquerda queria que o capitólio acontecesse, para que as provas nem sequer fossem investigadas na eleição. E é a mesma coisa que aconteceu aqui. A nossa América foi roubada. E qualquer um que diga isso vai ser preso, calado, taxado de fake news, e censurado e destruído. É por isso que são vocês que mantêm nossas luzes acesas. São vocês que mantêm nossos canais. Enquanto houver alguma esperança de liberdade, a gente vai continuar aqui falando verdade, porque você não vai ouvir na rede podre, você não vai ouvir na Globo na CNN, o que realmente está acontecendo pelo amor de Deus cara, a gente precisa de intervenção divina só se for, vem os alienígenas logo, porque a gente não tem mais o que fazer, o povo está com as mãos amarradas, com os dentes arrancados e só sobrou aceitar desgraça isso não é possível que seja real tá certo? quero saber a sua opinião muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima, tchau, tchau